Fala galera, no vídeo dessa semana vou mostrar para vocês como a força vendedora bateu alta histórica no dia de hoje, enquanto a força compradora continua derrapando, a atividade de rede ainda acompanhando o bear marketing muito fraca e os mineradores com a corda no pescoço. A notícia boa é que estão faltando bitcoins nas exchanges. Bora para o vídeo. E já vai sentando o dedo no like aí do professor para ajudar na divulgação das análises on-chain. Pessoal, nessa semana nós tivemos aí que o volume do bitcoin subiu 2% então ainda continua naquela dificuldade, apesar que hoje nós batemos aí 33 bilhões, é um bom sinal. Estamos tentando ver se a gente sai dessa zona de queda aqui, tá certo pessoal? Para se a gente conseguir escapar aqui, poder ter, almejar aí um melhor caminho para a nossa rede. vem Sobre os suportes e resistências aqui, usando a teoria de Gauss, nós continuamos a ver aí o suporte mais forte que nós temos em 18 mil dólares. Então ele caiu um pouco aí, ele estava em 18.100, né? E agora ele está em 18 mil dólares. E como a resistência mais forte para nós hoje está aí em 20.991 dólares. Então está cada vez mais difícil, né? O Bitcoin está encaixotado dentro desse desses dois preços aí, esperamos que ele se resolva logo, tá bem? Se a gente perder esse fundo de 18 mil dólares, então já mostrei para vocês e eu espero ele aqui na casa dos 15 mil dólares, onde está o próximo suporte. Como nós estamos encaixotados aí, então o que eu tenho feito? Eu tenho usado os, a zona de trades rápidos, tá certo, pessoal? Nessa zona aí, o que eu tenho feito? Eu tenho trabalhado... Com zonas de mudança rápidas, usando a ideia de Chitter and Jones, aí também tá é uma ideia mais moderna para tentar modelar uma série de dados. Tá bom? Então, temos aí agora nós estamos tendo, tendo indo buscar esses 19.500 dólares. Então, nós temos aí a primeira resistência aqui e a segunda resistência em mil dólares fiquem atentos aí que a maior resistência aí no caso seria 19.500 dólares nesse exato momento e para esses trades rápidos aí o suporte mais fortinho seria 19.000 e se perder ele pode ir buscar aí os 18.560 dólares bom o que nós estamos observando aqui dos dados on chain nós estamos percebendo que a rede continua no Ritmo do bear market e ela está sem força, tá certo, pessoal? Ó, nós aumentamos um pouco o silêncio, não muito, mas aumentamos, né? Da semana passada, por exemplo, olhando o número de transações que estava em 258K, agora está em 252k, então nós tivemos uma queda aí de 2,3%. Ainda estamos longe, claro, daquele fundo nosso de todo o movimento que aconteceu em junho, quando chegamos em 238 mil Transações. Então, veja, nós ainda teríamos que perder, aí ter uma queda maior que 6% para a gente poder ir perder esse fundo, imagino eu. Então, ainda a disputa por esse suporte ainda vai ser um pouco grande, tá bem? Com relação ao número de endereços ativos, esse sim né, perdeu o nosso, a nossa linha, a nossa LTA que estava seguindo e ele vem perdendo força pouco a pouco aí, durante essa semana. Ele estava em 884 mil endereços ativos e agora ele está em 880 mil endereços ativos. Tivemos uma queda pequena de 0,5%, mas ele já veio perdendo aquela pequena linha de, de alta que ele estava, de tendência de alta que ele estava desde lá de junho também, tá vendo? Então nós temos aí nos endereços ativos faltando 5,5% para renovar o fundo dessa, dessa rede, tá bem? O que mais que nós temos? Nos novos endereços, também tivemos uma queda bem razoável também. A gente estava com 408 mil carteiras sendo abertas diariamente e agora ela caiu na média de sete dias para 399 mil carteiras, uma queda aí de 2,2%. eu percebo que, apesar de serem quedas, ainda não estão aquelas quedas acima de 3%, que são quedas claramente de rompimento, tá bem? Os mineradores, de olho nos mineradores, tá? eles estão aí até de uma certa forma razoavelmente estável nessa região de 260 hexahashes por segundo, a semana passada estava em 262 hexahashes e agora está em 259, tivemos uma queda aí de 1% apenas, mas como eu vou mostrar para vocês no relatório da Glassnode, eles estão com a corda no pescoço na sua produção, tá bem? E quem está apertando a gente é a força vendedora. A força vendedora que eu acompanho o supply ativo, né? as moedas ativas com mais de um ano, ou seja, pessoas que guardaram moedas para mais de um ano e agora estão gastando elas, nós chegamos na alta histórica de toda a história do Bitcoin, está em 66,3%. Então nós tivemos um aumento rápido aí de 0,3% na força vendedora durante essa semana, e eu sempre digo para vocês que é ela que marca a inversão dos movimentos. Quando ela começa a cair, significa que vai começar a disparar o preço do Bitcoin. Então é a hora de você começar a entrar na rede. Infelizmente, ela está batendo a alta aí de toda a sua história, exatamente no dia de hoje. Tá bem, pessoal? E no relatório da Glassnode, eles ainda continuam em cima do muro, como eu mostrei a semana passada, eu nem quis abrir o relatório para mostrar para vocês, eles ainda continuam. Olha aqui que eles colocaram um caso aí do Bitcoin para os touros e para os ursos. Então, se você é touro, metade do relatório foi escrito para você... E metade do relatório foi escrito para os ursos, então, não mostrando nenhum caminho, mas aqui tem informação importante que eu queria que vocês ficassem atentos. Então, a primeira coisa é que os mineradores estão aí com um estoque alto de bitcoins nas suas carteiras, mais de 70 mil bitcoins na mão, e eles estão aí quase que trocando dinheiro para produzir bitcoin. Então, isso pode formar uma força, aí na press uma força aí na pressão vendedora do mercado, tá bem? E para o lado dos bulls, uma coisa importante que a gente pode falar aqui é sobre as exchanges que continuam perdendo bitcoins aí, mostrando uma convicção dos holders que não estão querendo vender os seus bitcoins tão facilmente. Então, a parte dos ursos interessante que eu achei no relatório é quando ele fala dos mineradores. Então, veja que eles destacam aqui que o custo de produção dos mineradores está em 19.300 dólares, justamente o preço que o Bitcoin está hoje. Então, está completamente como se estivesse trocando dinheiro isso, está certo, pessoal? E eles mostram aí que o custo de produção chegou ao máximo lá em 2018 e depois ele desabou e, obviamente, nós tivemos uma grande depressão no valor dos, dos, dos bitcoins. Então, para quem é urso e está esperando a queda, essa é uma informação interessante. Nesse gráfico aqui, a gente pode olhar qual é a recompensa por hexahash. Então, a recompensa por hexahash chegou em 66.500 dólares e está no valor mínimo aí de toda a história do Bitcoin mostrando como está uma pressão grande em cima dos mineradores e aqui estão as carteiras dos mineradores veja aqui que eles estão com 78.200 Bitcoin nas carteiras né então a baixa pula em todas elas aqui certo e percebam que eles aumentaram desde outubro de 2019 em 10 vezes estoque de bitcoins que eles têm nas carteiras deles. Então, eles estão com muitos bitcoins e com o um preço de venda exatamente em cima do preço do custo de produção. Então, isso pressiona os mineradores e não sabemos que se eles colocarem esses bitcoins à vendas, aí, obviamente, vai formar uma pressão grande sobre o mercado. Para os touros, a notícia boa que eles trazem é o estoque de bitcoins nas exchanges, que caiu agora só no mês de outubro, caiu 0,86%. Então a gente tem aí uma diminuição nos estoques de bitcoins em 123,5 mil bitcoins. Caiu abaixo de 2 milhões dos bitcoins nas exchanges, está com 1,99 milhões de bitcoins. Para efeito de comparação, lá em junho, quando a gente teve aquela grande queda, estava em 2,08, 2,09% milhões de bitcoins. Para concluir a nossa análise on-chain, observamos então que a nossa rede continua fraca, certo pessoal? Isso daí não nos dá crédito para nenhum tipo de rompimento, mas também quando a gente observa a força compradora, ela também não está abaixo daqueles 3% que eu falo para vocês, então ainda acredito que essa semana vai ser difícil se romper o fundo de todo aí, o movimento que a gente viu lá nos 17.600 dólares, vamos ter uma briga boa, então vamos para os trades rápidos. Espero que essas informações ajudem vocês nos seus trades. Tenham uma ótima semana e nos vemos na semana que vem.